O Brasfoot tá para ser anunciado aí no segundo semestre, vamos ver se isso é verídico. Hoje eu tô aqui na, na página dele oficial no Facebook aí, no Facebook, para quem quiser tá entrando na página dele é Brasfoot aí, tá? A tá, uma página bem da hora, né? Aqui onde vocês ficam sabendo das novidades do Brasfoot. Vamos lá, saiu um anúncio deles aí, quatro horas atrás aí no, no Facebook... É, sobre algumas das possíveis novidades aí, né? Que vamos ter aí no Brasfoot 2022. Novidades do Brasfoot 2022-2023. Grande expansão dos, dos torneios de seleções. Liga das Nações da Europa e coca Classificatório da Eurocopa. eliminatórias de todos os continentes com todas as seleções. Haverá também um ranking de seleções onde será possível ver o retrospectos e títulos, né? Tipo assim, galera... Vai ter um ranking, né? Tipo aqui, ó. O calendário. Tipo o ranking aqui do, dos times, né? Aqui onde você vai poder também assumir uma seleção aí. A seleção que você gostaria... Gostaria... Gostará de assumir, né? No caso. Com a expansão das campeonatos de seleções, criamos a central de emprego. Ou seja, é, foi como eu falei, né? A gente vai poder estar tá escolhendo qualquer seleção para estar tá treinando. Dependendo do ranking, se você quer um desafio. Se você quer um uma seleção mais forte e vice-versa, né? Aí depende da criatividade e do desafio que você quer, né? Pra tá aceitando emprego. Talvez as melhores propostas ainda chegarão por convite. Então vai ter aquele sistema, né? De convite de seleções também. Mas agora será possível escolher seleções de diferentes níveis e continentes para assumir a qualquer momento. Isso aumentará o desafio que pega... Quem pegar uma pequena seleção da América Central e levá-la ao Mundial. Ou seja, é aquele desafio, né? Vamos supor, pegar uma Costa Rica, levar uma Copa do Mundo, pegar uma seleção de Mali, qualquer tipo de seleção. Uma seleção da Gana, de Gana, qualquer seleção aí e levar ao Mundial. Isso aí seria um desafio bem interessante e seria um save muito bem. Da hora, né, mano? É, é Mundial, um país desconhecidos da Ásia ou uma equipe competitiva da Europa, né? Escolha seu desafio. Então aqui tá ficando bem claro que a gente vai poder estar tá escolhendo a seleção, né? Vamos estar tá podendo estar tá escolhendo a seleção e também vai continuar aquele convite que vem, né? Pra nós treinar a seleção, quando a gente seleciona lá pra treinar é, seleções aí, seleções e clubes, né? Tá aqui o calendário também, show de bola. Vamos ver uma mais algumas novidades que também já estão já aparecendo aí, né? Tá aqui uma das novidades aqui, é, foi dia 9 do, de junho, às 10h52 aí, que ele postaram, é, perguntando se a gente gostaria de ver a Liga das Nações no Brasfoot. Cara, para ele estar tá fazendo essa pergunta, é certeza que Liga das Nações vai ter no Brasfoot também, né? No Brasfoot 2022-2023, né? Liga das Nações aí, que é um campeonato top de seleções da Europa, e muito braba demais. E vamos ver aqui mais uma novidade aqui, né? que ele falou foi dia primeiro de abril né é, informações que por questões de força maior uma nova versão do Brasfoot para PC será lançada somente no segundo semestre de 2022 ou no primeiro ou no primeiro de 2023 agradecemos a compreensão ou seja todo mundo sabe aí que o que o Emanuel né o criador do Brasfoot aí ele faz muito tem o trabalho dele tem o Brasfoot para poder estar tá Criando sempre coisas, sempre novidades, né? Para o jogo, né? Então, acaba sendo meio corrido para ele, né? Então, até que ficou interessante, né? O Brasfoot ser lançado aí no, no segundo semestre aí, né? De 2022 vai ser bem massa, imagina! O Brasfoot sair agora em junho ou talvez em agosto, setembro... Tipo, vai ser lançado praticamente com outros jogos, né? com outros jogos aí populares, né, que a gente joga, como o Football Manager, Soccer Manager, esses jogos aí Mas o Brasfoot é sempre aquele bom Brasfoot de todos, né, mano Como eu posso dizer que eu jogo Brasfoot desde quando eu era adolescente, né eu Hoje eu tenho 34 anos e jogo Brasfoot até hoje Eu devo muito ao Brasfoot, ao criador do Brasfoot, né Emanuel, tamo junto, meu bom É nóis, é se você estiver vendo o vídeo, né é por ter o meu canal né meu canal aí o público é muito grande de Brasfoot o pessoal me pede para jogar Brasfoot pede para fazer live pede para fazer vídeo e tipo assim eu mesmo eu gostaria de trazer uma saga no Brasfoot 23, né seria brabo demais e tô pensando aqui né em uma saga nova aí quem sabe aí futuramente aí no canal né uma saga de Brasfoot e top mano essas notícias aqui foram até interessantes né é, não tem mais é que tá dando feliz ano novo, né? Foi poucas notícias, poucas novidades aí. Mas novidades que animou, né? Me animou. Eu fiquei bem animado aí. Tô, tô percebendo que Brasfoot tá chegando cada vez mais perto aí, né? De ser anunciado. Tô empolgado por ser criador de conteúdo aí no YouTube, né? E vários outros. Vários outros é, criadores de conteúdo. O Mr. Costa, que também traz Brasfoot. O Fogaça TV. O... O pessoal, pessoal também da Vício Brasfoot aí, Brasfoot Amazin, geral aí que, que curte sobre o conteúdo de Brasfoot, aí mano. E é isso aí, todo mundo ficou empolgado. Eu, inclusive, não escondo isso, né, por isso que eu tô trazendo a novidade pra vocês. E é isso aí, galera, Esse aí foi um pouco da novidade aí, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar tá recebendo novas notificações. E tamo junto, valeu, galera. Brasfoot 2023 tá aí, hein. Tamo junto, falou e fui! Wait, wait, wait, yeah. we,